Então, o LIVRE vem hoje apresentar esta proposta que pretende devolver a Gar de Alcântara e a Garra Rocha Condóbides à cidade de Lisboa. Desde 2012, ambas as gares, sob a administração do Porto de Lisboa, foram classificadas como monumentos de interesse público e foram selecionadas pelo World Monuments Fund como um dos 25 locais a preservar, a preservar e a necessitar de reabilitação urgente em 2022. São da autoria de uh, Profírio Pardal Monteiro... Um dos mais notáveis arquitetos portugueses do século XX. Elas foram inauguradas em pleno contexto de guerra na Europa, com a Gar Marítima de Alcântara inaugurada em 1943 e a Gar Rocha de Condóbidos inaugurada em 1948. Uh, e são uh, um, dos mais projetos, uh, um dos mais importantes projetos uh, modernistas da arquitetura portuguesa do século XX. Esta é a Gar Rocha Condóbidos. Atualmente, o Porto de Lisboa disponibiliza apenas visitas gratuitas no último fim de semana de cada mês. O José de Almada de Negreiros, um dos maiores artistas modernistas portugueses do século XX, foi convidado pelo regime na altura para a criação de 14 murais para ambas as gares, com a intenção de mostrar a grandeza da nação portuguesa. Quem o conhece? Uh, compreende que ele cortou com as diretivas do Estado Novo e retrata episódios mitológicos uh, a, re a lenda da, da, da Nau Catrineta ou de um fujo roupinho, por exemplo assim como homens e mulheres no trabalho da faina gente comum, varinas e imigrantes e as comunidades afrodescendentes e o cotidiano da Lisboa Ribeirinha os murais desencadearam enorme controvérsia e foram quase destruídos pelo regime de acordo com os historiadores alguns de França com os frescos rocha, da rocha e sobretudo com a composição dos imigrantes Almada realizou a obra-prima da pintura portuguesa da primeira metade do século XX. Para além da sua importância cultural e arquitetónica, as gares desempenharam um papel crucial histórico na recepção de refugiados durante a Segunda Guerra Mundial e serviram de lugar de embarque para as tropas portuguesas para a Guerra do Ultramar e assistiram ao regresso da população portuguesa durante o processo de descolonização. Em 2023 assinalam 80 anos da inauguração da Garra Marítima de Alcântara e 75 anos da inauguração da Garra Marítima da Rocha Condobits. Ambas necessitam de um trabalho urgente de reabilitação, estando atualmente o acesso da população de Lisboa e aos turistas bastante dificultado. No final de 2022, a Administração do Porto de Lisboa anunciou uma proposta de requalificação para a doca de Alcântara com o propósito de abrir o porto de Lisboa à cidade, devolvendo mais esta parte do tejo aos lisboetas. E lembramos uma ocasião agora, em, durante agosto de 2023, em que se irá realizar a Tall Ship Races de Lisboa, que é um evento de dimensão internacional que atrai à frente, à frente ribeirinha cerca de um milhão de visitantes, o que seria muito um, benéfico que pudéssemos usufruir desta, deste nosso património, tanto para, para os lisboetas como para os visitantes. No plano de urbanização da Alcântara 2021, na sua proposta de estrutura ecológica, preconizava para a área, entre a área e a Linha de Cascais, um grande jardim urbano, como está ali ilustrado. Portanto, termino eh, descrevendo o que o livro propõe. E o que o livro propõe é, ponto 1, um, consertar esforços entre a Câmara Municipal de Lisboa e o, Pro, e o Porto de Lisboa na elaboração de uma estratégia de reabilitação e gestão cultural e turística das garras. Ponto 2, dar a conhecer a história das Gares à população lisboeta, facilitando o seu acesso a visitantes, Ponto 3. Integrar a Gar Marítima de Alcântara e a Gar Rocha Condóbidos em percursos de mobilidade ativa e na rede de transportes públicos e turísticos em conciliação com as obras de reabilitação do nó rodoferroviário de Alcântara e da construção da estação da Linha Vermelha-Lios.